Inspiration Day é um evento que o Hub Minas Digital coordena aí junto com a The Baker, a empresa parceira do Hub, uma empresa de Londres em inovação corporativa. O que a gente faz aqui no Inspiration Day? É um momento onde médias e grandes empresas vão se conectar com o mercado de inovação. É um momento em que elas vão entender um pouco de que cada solução que uma startup tem no mercado e pode apresentar. Às vezes as empresas a gente vê que elas estão um pouquinho assim, tentando achar um caminho para se encontrar com as startups no mercado e com o um mundo de inovação no mercado. Então esse é o momento que as médias e as grandes empresas vão ter oportunidade de encontrar soluções para os seus desafios, para suas dores e a gente veio para fazer essa ponte mesmo entre o mercado, as organizações, as médias e as grandes organizações com esse mundo de inovação. A Solis é uma empresa de inovação e tecnologia na parte de gestão de pessoas. A gente trabalha com análise comportamental e a partir disso fazemos uma gestão de pessoas mais eficiente. A nossa meta é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Isso gera efetividade, isso gera retenção, isso gera engajamento e também satisfação, o que gera resultado direto para a empresa. É muito importante pensar em pessoas. E o nosso sonho começou há 10 anos atrás, com uma empresa pequena, falando de relatórios software, dados para pessoas o que é muito diferente e a gente realmente embarcou ali num desafio grande de trabalhar com o mercado de RH e de gestão na qual a gente tinha que trazer uma inovação nós somos mineiros de Belo Horizonte mas atendemos todo o Brasil e hoje até fora do Brasil temos clientes em outros países com grande satisfação. Esse sonho hoje é maior do que a gente imaginava e temos a meta de crescer cada vez mais. Hoje cada vez mais no Brasil e fora dele também. A gente entende que uma empresa é formada de pessoas e os clientes são pessoas também. Então a gente precisa de aprender a trabalhar, precisa de desmistificar a questão de que pessoas são subjetivas, porque isso não é verdade. A gente consegue encontrar padrões, a gente tem similaridades e a gente consegue modificar essa área. Então hoje a gente está super feliz, a Solid, de estar tá aqui e de inovar e trazer mais inovação para esse mercado. Trabalhar com conceitos de tipo Analytics, análise preditiva para que a gente gere mais resultados ainda para todas as empresas do Brasil e do mundo agora. Fiquei positivamente impactada com este evento, principalmente abordando a questão do RH com o público de RH, mudar a, a matriz de Minas Gerais para uma matriz de empreendedorismo, vem, dentro do pilar de RH, só vem a contribuir para esse crescimento que, que precisamos, que precisamos dentro das nossas organizações e precisamos do Brasil. A necessidade de mudar essa matriz do aço, agro, de Minas Gerais para uma matriz de empreendedorismo não é uma necessidade só de Minas, mas é uma necessidade de cada local do Brasil. E precisamos mudar essa matriz para esse empreendedorismo para essas iniciativas de vanguarda, para essas iniciativas audaciosas de um primeiro olhar. Mas são essas iniciativas que vão colocar as organizações, a área de RH e as pessoas no devido lugar do empreendedorismo, do crescimento e da produtividade tão necessária ao Brasil. É a primeira vez que eu participo de um evento como esse e eu venho aí de um cenário onde as negociações seguem ali uma formalidade, né, as apresentações das empresas. E aqui eu tive um choque, né, um choque de realidade, onde eu tenho ali pessoas apresentando uma série de inovações de uma forma informal, mas não ali perdendo a credibilidade. Pelo contrário, dando muito mais credibilidade porque passa ali um pouco de intimidade e né, quando a gente começa a abordar ali as necessidades cidades do cliente e as soluções propostas pelas startups. Em breve estarei aqui procurando entender e trocar um pouco mais de ideias em busca de uma solução que eu possa levar para o mercado de trabalho. A Secretaria de Tecnologia e Inovação vem com esse propósito de aproximar esse mundo corporativo do mundo de inovação, esse mundo onde está fervilhando soluções e essas soluções podem estar aí para resolver o seu problema com um o executivo que está aí, às vezes, tentando encontrar alguma forma de resolver um grande desafio.